Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos começando aqui nossa roda de conversa, mais uma roda de conversa, sempre às terças-feiras, a partir das 19 horas no Facebook do Centro Cultural Esperança Vermelha, e depois também no nosso canal no YouTube, fica é disponível lá para quem quiser assistir depois. Ao vivo, você acompanha a nossa live na fanpage do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha. Hoje, começando aqui mais uma roda de conversa, conto com o retorno de vocês aí, sobre o áudio, o vídeo, para ver se está legal. Boa noite a todos e a todas, pessoal que está chegando. Daqui a pouco eu apresento o meu convidado, antes disso vou dar alguns informes, comentar algumas notícias aqui, enquanto o pessoal vai entrando na live, tá bom? É, primeiro, queria os informes que a gente sempre faz, né? É, falar que o Centro Cultural Esperança Vermelha continua... É, tendo que arrecadar recursos para pagar suas contas, aluguel, energia elétrica, internet tudo mais. Então, a Paulinha vai colocar aí nos nossos comentários e depois na tela também o nosso PIX para você fazer uma doação, a nossa conta bancária também, se você preferir fazer uma transferência, está aí a nossa chave PIX, que é o CNPJ do CCV. Tá? Qualquer quantia, qualquer valor é bem-vindo, porque a gente vive da contribuição militante daquelas pessoas que acompanham o funcionamento do CCV, ok? A gente pede a doação aí de todos e todas para seguir pagando as contas, funcionando virtualmente, até que a gente possa novamente se reunir é, presencialmente no nosso centro cultural aqui em Campinas, tá bom? Os cursos estão seguindo, é, o curso de literatura palestina já chegou na metade, esse, nessa quarta-feira, amanhã não tem aula, porque é feriado, mas quarta-feira da semana seguinte a gente tem aula novamente, se eu não me engano. A aula da quarta-feira da semana que vem é com a Selma Salles, que já teve numa roda aqui com a gente. Então fica o convite para vocês, quem ainda é, quem tiver interesse, dá para participar ainda. Você faz matrícula, assiste as aulas que já passaram por vídeo e as outras, as próximas, dá para acompanhar ao vivo o mesmo vale para o curso de História da África, tá? Vocês podem entrar lá e fazer a matrícula, tá? tudo isso está no site do CCV que a Paulinha colocou aí, ccv.org.br, entra lá e, e tem curso que vai começar no mês que vem, que a gente vai falar dele ainda nas próximas rodas, que é um curso de Relações Étnico-Raciais e Memória, que é também a Anselma que, que coordena... E a gente vai voltar a falar sobre isso nas próximas lives, porque ele, esse curso começa no mês que vem, tá? Em breve teremos mais novidades, além desses cursos que eu citei, que vocês meio que já sabem, né? Toda terça-feira a gente comenta. Queria falar sobre uma live da TV Matracas, TV Matracas no YouTube. TV Matracas é um projeto de, de pessoas muito queridas, alguns participam do CCV, então nós, nós somos parceiros, né? É, o programa Matracas Ancestrais vai ao ar com o Fausto Antônio e a Camila Moraes. O tema é a produção, circulação e a recepção do clássico O Homem Errado e as futuras realizações e projetos. Tem um Instagram também, da TV Matracas. Você pode seguir lá e acompanhar toda a programação. Eu depois vou postar o card também aí na caixinha de comentários do nosso vídeo para vocês acompanharem eh, essas atividades, poderem participar, tá bom? Mas fica aqui a divulgação do TV Matracas, um projeto de grandes amigos, o Fausto e sei que a Anselma também tem participado das reuniões, e somos parceiros, eles divulgam as nossas lives, a gente divulga também as lives que eles fazem, tá? Na sequência, eu vou botar um card aí. É... Bom, falei dos cursos, das doações, falei da TV Matracas, vou comentar algumas notícias aqui rapidamente antes de apresentar nosso convidado e começar a discutir propriamente o nosso tema de hoje. É, quem quiser fazer perguntas, é, fique à vontade para colocar. Boa noite, Vanda, estou vendo que está acompanhando aqui. Perguntas, comentários, fiquem à vontade para escrever aí na caixa que a gente vai fazer um bloco depois, tá bom? Antes de começar o nosso papo aqui, queria fazer alguns comentários. Essa semana é uma semana com muita... aconteceu muita coisa essa semana, né? Ontem eu vi um vídeo, eu não sei de quando que é, mas um vídeo circulou a internet com o nosso presidente falando que o Lula tá lindão na capa da Veja e depois em seguida comparou ele a Jesus Cristo, né? Por dividir o pão através do Bolsa Família... Não sei se a intenção era fazer uma crítica. Eu acho que se era essa a intenção, o tiro meio que saiu pela culatra, né? Porque, enfim, todo mundo. Eu, eu acabei rindo muito quando vi esse vídeo. E, enfim, procurem aí. Quem não viu, procure, porque é hilário. E, mas essa semana, importante comentar aqui que na quinta-feira, depois de amanhã, tem mais uma etapa. Do, dessa, dessa longa caminhada no, no STF, de repente o STF vira o palco da, da, da disputa política no, no Brasil, nos últimos anos tem sido assim, infelizmente, até por conta da partidarização da justiça, e, e é isso, já vi um meme hoje é, falando sobre isso, né? é, que os próximos episódios da série Better Call Gilmar Mendes serão liberados na quinta-feira, então fiquem atentos aí, porque... Vai a, a, o STF vai decidir sobre duas questões. né? Primeiro, sobre o foro correto para três julgamentos é, do Lula, se é Brasília ou se é São Paulo. E a outra, a questão mais importante, sobre o habeas corpus de suspeição do Sérgio Moro. Né? Lembrando que já tem uma decisão sobre o caso Triplex, mas ainda falta decisão sobre o sítio Atibaia e dois processos do Instituto Lula, que estão em curso. Todos esses processos, em todos eles, o, o Moro já é considerado incompetente, ou seja, não era para ser julgado em Curitiba, por, por isso que vai decidir se é Brasília ou se é São Paulo. Agora, uma coisa é ser incompetente, outra coisa é ser suspeito. Suspeito, por enquanto, ele só é considerado no caso do Triplex. Nos outros três, ainda vai a julgamento e quinta-feira a gente vai saber, então vale a pena acompanhar, Tá? voltaremos a tratar desse tema aqui no futuro, na roda, com certeza. É, duas notícias de Campinas que eu acho importante passar, a gente sempre passa. É, aqui na cidade de Campinas, nesse momento, 21 pessoas na fila, aguardando por um leito. É um número bem menor do que o número que nós já alcançamos no momento mais crítico dessa segunda onda. Chegamos a ter mais de 200 pessoas na fila é, por leito, uma situação bastante dramática. Quando a gente passa por uma situação de 200 pessoas esperando por leito, de repente você tem, tem 20, as pessoas tendem a achar que está melhor, mas ainda são 20 pessoas que precisam de leito na cidade de Campinas e que não, não têm acesso porque não tem vaga. Né? E, e queria chamar a atenção aqui porque muitas vezes as autoridades divulgam que 85% é a, é a taxa de ocupação de leitos em UTIs, mas essa taxa, ela, ela é uma média, então ela esconde que, no caso do SUS, a taxa é de 100% de ocupação, né? Tem vaga ainda só na iniciativa privada, por isso que joga a média para 85%, mas no SUS não tem vaga. Ou seja, não é momento para discutir voltas-aulas, não é momento para relaxamento na fase que a gente está vivendo nesse momento. A gente, quando a gente avançou para a fase roxa, se eu não me engano, foi a fase mais avançada que a gente teve aqui na cidade. Nós conseguimos baixar o número de pessoas na fila por leito, mas a gente precisa garantir dignidade para todo mundo, né? que todo mundo tem acesso é, a leito. Né? Esse percentual ainda é um percentual muito alto que tem que abaixar mais, é o que a gente espera e cobra das nossas autoridades. Tá? A outra polêmica da semana tem a ver também com essa questão, é uma polêmica envolvendo o presidente da, da Câmara Municipal, o vereador Zé Carlos, onde vazou um áudio dele aqui na cidade de Campinas, é, com, com ele dizendo uma série de impropérios, alguns palavrões sobre o Partido dos Trabalhadores, a militância do PT e sobre a bancada do PT. Né? O PT reagiu a isso é, prontamente, soltando nota, a bancada do PT também, e num debate onde a bancada do PT teve uma vitória, pelo menos parcialmente, dentro da Câmara, porque o que o presidente da Câmara queria era que o prefeito garantisse um certo kit de medicamentos que a ciência já é, indicou aí, que não, não tem efeito. né Pelo contrário, são prejudiciais, e mas dentro da Câmara havia um movimento por parte da direita no sentido de forçar o prefeito a distribuir esses medicamentos no SUS, esse kit, e a bancada do PT e a esquerda, de um modo geral, né, o vereador do PCdoB, dois vereadores do PSOL, conseguiram fazer esse enfrentamento dentro da Câmara de uma forma é, muito dura e muito firme, com sucesso, e isso gerou uma reação do presidente da Câmara, é, uma fala e não muito delicada sobre o Partido dos Trabalhadores, e acabou vazando o áudio, né? então tá tá em todas as mídias aí, quem quiser, quem quiser, quem não teve acesso ainda quiser ver, basta consultar, tá? É... Bom, é isso, todo, todas as rodas, agora a gente faz alguns comentários sobre notícias no começo da roda, enquanto o pessoal vai entrando, isso era o que a gente tinha para hoje, a gente vai começar o nosso papo aqui, vou anunciar o nosso convidado, e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas ou comentários se quiserem, tá bom? Nosso convidado de hoje... É um grande amigo nosso, amigo da Soraya, que esteve com a gente e que deve estar acompanhando aí também através do Facebook. E a partir de agora, amigo nosso também, se amigo da Soraya, também é nosso amigo, e porque a Soraya é uma querida, o Carlos Eduardo Magalhães, que também é conhecido como Gato. Gato é um apelido, né? Eu fiquei na dúvida se era nome ou, ou apelido. E o Carlos pode se apresentar melhor, ele é um, um, um militante dos direitos humanos, mas também tem militância em outras áreas, e tem uma atuação dentro de um canal que a gente vai divulgar aqui também, a Paula vai postar o link, é o canal Mais DH, Mais Direitos Humanos, e está aí a indicação na, na tela, e o nosso papo é sobre direitos humanos nesse momento em que a gente vive uma pandemia de Covid-19 no mundo todo, e que no Brasil nós somos o pior lugar para se estar no mundo, talvez, nesse momento, né? Então, queria dar uma boa noite ao Carlos e fique à vontade para usar a palavra e fazer sua fala inicial. Boa noite, Carlos. Boa noite, companheiro, boa noite, companheiras. Boa noite, Conchita, eu chamo a Soreia de Conchita, grande amiga, né? <risos> é, o apelido, o apelido gato vem desde a época que eu estudava no primário, começou a brincar o que significava o número da chamada no jogo do bicho, alguém falou que o meu número seria o gato e acabou ficando, virou, virou nome, realmente é um apelido que virou o nome. Bom, indo para esse assunto, que é um assunto que eu acho complicado, espinhoso, diz respeito à questão dos direitos humanos eu parto do seguinte princípio, para começar a assim, nossa conversa. Direitos humanos, para mim, é como ar, o ar que a gente respira. Sem o ar, a gente morre. Sem direitos humanos, nós também morremos. Eu acho que a, o Covid, essa pandemia, ele acabou mostrando, abrindo, como se fosse assim, uma, uma bolha cheia de pus, explodindo tudo de ruim, tudo de podre, tudo de violento, tudo de cruel, que existem na sociedade, e especificamente no nosso país. Então, eu, eu entendo que, quando a gente fala do Covid, fora toda essa questão que você já colocou, a questão médica, a questão sanitária, etc, tal, que é esse caos que está, esse esse morticínio que está, no Brasil, o, o Covid deixou muito claro quem nós somos, quem é o brasileiro, quem é o que é o país. E nós somos um país violento, somos um país racista, somos um país cruel, somos um país que foi, é, que exige, foi formado a partir da escravidão. Se você pensar na escravidão quanto uma estrutura de, produtiva, se quiser usar esse nome, para você Uh, ter escravidão, você precisa de violência. Então, você tem escravidão e violência e tortura tudo junto. Isso é uma coisa que veio na nossa história e, de certa forma, ficou muito escamoteado. Eu ouso dizer, tá? não, quero, não sou dono da verdade, nem quero ser, acho que está aberta a discussão, mas eu ouso dizer que o aparecimento do, do COVID abriu a essas portas, nos, nos tirou do armário. tá? Um exemplo, se você pega qualquer país desenvolvido ou do capitalismo desenvolvido, onde são nações, o Brasil não é uma nação, o Brasil é um país, mas não é uma nação. Depois eu explico por que que eu acho que eu coloco isso. Você percebe que a orientação desses, de todos esses governos são para preservar a vida humana para depois recuperar a economia. Nós aqui, contra... o que acontece no, país, no Brasil é exatamente o contrário. Não se preserva a vida humana, mas se quer preservar a economia. Eu acho que essa diferença pode até parecer uma coisa meio simplista, mas ela mostra como que os direitos humanos no Brasil são... Como que eles existem, ou como eles não existem de fato? É, é, é uma questão complicada, porque se a gente pegar a carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada 10 de dezembro de 1948 pela ONU, três anos depois da guerra, mais de 70 anos, eu acho que é o documento mais revolucionário que existe no mundo hoje. Por quê? Porque não existe nenhum lugar desse planeta, nenhum lugar, onde os direitos humanos são respeitados. Você vai encontrar lugares que são piores, que são melhores, ou mais ou menos. Mas os direitos humanos, os seus 30 artigos, eles não são de respeito, Não são respeitados. Aliás, a rigor você nem tem que falar em direitos humanos, porque é uma coisa que está, como é que eu diria, ligado ao ser humano. Não é né, questão de ser direito, faz parte da, do ser humano ter esse direito. Só o fato de existir uma carta que, que, que mostra que as pessoas têm que serem respeitadas na sua dignidade, eu acho que é indicativo do que acontece no mundo, e especificamente aqui no nosso país. Então, o Covid, essa questão do Covid, essa bolha, cheia de pus, purulenta, que explodiu, sabemos lá por onde ela vai, eu acho que ela está demonstrando, está mostrando exatamente essas diferenças que sempre existiram na nossa história, mas que estavam escamoteadas, estavam escondidas, estavam, sabe, não é bem assim, o brasileiro não é tão ruim assim, nós, nossa mistura racial, interracial, <coughs> mostra que aqui no, aqui no país essa questão não é tão violenta, nada, isso é balera, isso é mentira e mostra mais alguma coisa que eu acho que é, talvez seja até mais complicado o quanto que nós quanto o povo o quanto que o povo brasileiro é ruim é um povo acomodado um povo que se acostumou ao pelourinho se acostumou ao chicote a balinha na cabeça e não se rebela não luta fora aqueles de sempre fora aquelas pessoas que sempre lutaram que, que a grande parte, aparentemente, vendo da classe média, se tem um pouco do povo, ou alguns movimentos sociais, tipo MST, MTST, que estão na luta, que levam essa bandeira. Em termos de povo, o que, eu, o que eu vejo, eu sou muito criticado, inclusive por companheiros meus, do movimento de direitos humanos, quando eu falo isso, mas o que eu vejo é exatamente isso, quer dizer, as pessoas não lutam, Fico esperando a ajuda de um deus, ou de deuses, ou de igrejas, ou de pastores. Fico esperando, lamentando as injustiças. Como é que você pode falar justiça num país injusto como o nosso? Quando a gente vê essas matanças, essas chacinas feitas pelas, que eu chamo, Gestapo PM, prontos para matar, não é polícia militar, porque não existe polícia no Brasil, como é que se fala... O conceito de polícia não é o que existe aqui. Polícia prende para a justiça julgar. Militar, soldado, mata. Ele é preparado para matar, para combate. É o que existe no país. Então, você não vê no povo brasileiro, com raríssimas exceções na história, raríssimas exceções ainda, essa, esse ímpeto, essa vontade de lutar, esse desejo de enfrentar. E o Covid mostra tudo isso. Quem está morrendo mais de Covid são os que sempre morreram pelas balas na cabecinha, que sempre morreram nas portas dos hospitais, porque a saúde pública é precária. Sempre as pessoas que trabalham 15 horas, 16 horas para ganhar o um salário mínimo, às vezes menos. Só se as pessoas, esses 30 milhões de, de, de pessoas que desempregados e que não mais procuram trabalho. A fome voltando, porque são essas pessoas que estão sofrendo mais do que já sofriam e continuam nessa postura. Esperando, esperando o quê? Tudo bem, você tem explicações sociológicas, antropológicas, políticas, históricas, até filosóficas, que tentam mostrar por que as pessoas não reagem. Normalmente, escravo não reage, escravo não luta escravo tenta sobreviver. Essa é a história da escravidão, com raríssimas exceções, é claro. Mas então você, esse, esse lado do povo brasileiro, vamos chamar assim, ficou muito evidenciado no meu modo de ver, essa questão do Covid. Os que mais morrem, os que mais ficam esperando serem tratados nos hospitais. E continuam sem fazer nada. Eu acho que essa questão da escravidão, que felizmente está sendo, como é que se fala, a melhor vista, está sendo mais estudada. Aliás, eu tenho um livro aqui que eu acho que eu posso mostrar. Pode. É um livro que eu acho que todo mundo tem que ler. É um compêndio. É uma o tamanho do bicho. É um tijolo mas é a história do nosso país. Assim como tem outro livro que eu acho que é fundamental, que chama-se Escravidão, do Laurentino Gomes, de outra porrada que a gente recebe. O livro do Gessé Souza, o A Elite do Atraso, são livros que sabe, estão começando, ou estão pelo menos tendo essa coragem de mostrar que o Brasil não é uma nação, nunca houve um projeto de nação que não as capitanias hereditárias, casa grande, oligarquia, essas classes dominantes suas elites, uh, e escravidão. São 500 anos de escravidão que existe esse país. A senzala moderna, que, eu, que são as favelas, as periferias, elas continuam sendo açoitadas diariamente pelos capitães do mato, que são as Gestapos PM, a Polícia Civil, a Polícia Federal, as Forças Armadas. As Forças Armadas foram criadas para ocupar militarmente o Brasil, para controle social, para manter no lugar os, os escravos, os negros, os índios, os quilombolas, populações ribeirinhas, gente de rua... Esse papo de que Forças Armadas foi criada para defender soberania, isso nunca existiu. Não tem o que defender. Soberania pressupõe uma nação, e nós não somos uma nação. Por quê? Porque o único projeto existente até hoje, em 500 anos, é a capitania de Itara, com as atualizações, é óbvio, né? em função da, da história, porque estruturalmente, na minha opinião, posso estar falando a maior besteira, não estou preocupado, viagem na maionese mesmo, acho que a gente tem que viajar na maionese se a gente quiser sair do lugar comum. Estruturalmente, nós não mudamos. Os imigrantes que vieram para cá, da Europa, eles tiveram que se adaptar a essa realidade para poderem sobreviver. Todos esses valores da casa grande, racismos, preconceitos, etc., eles absorveram para poder viverem, enquanto classe média, enquanto empresário, enquanto a gente pensar que a, a antiga, hoje em dia já não disse mais tanto, mas a, a, o quartinho de empregada das casas, dos apartamentos, é a senzala em escala. É igual a senzala. A empregada doméstica trabalhava 24 horas para ganhar um salário ridículo e, poder, e ter o direito de morar em um lugar e comer os restos que sobravam do comida dos patrões. Você percebe que a gente tem uma, uma realidade social muito clara, no meu modo de entender, e isso tudo fica mais. Fica maior, fica mais forte, quando vem uma pandemia e destrói tudo, tudo que está acontecendo e deixa claro o, o que nós somos, essas relações de poder, de exploração. É inadmissível, é inadmissível na minha cabeça, eu sei que eu sou, sei lá, acho que eu sou inocente em algumas coisas, é inadmissível você imaginar empresários, banqueiros, agronegócios agirem como eles agem nesse país. Eles são assassinos, são genocidas, eles não estão preocupados com as vidas humanas, eles não estão preocupados minimamente que milhares, centenas de milhares, vai chegar meio milhão de pessoas, estão morrendo só de Covid, fora de tudo aquilo que as pessoas continuam, continuam morrendo antes da pandemia. Para ele sempre faz. Numa das carreatas que teve aqui em São Paulo, que eu participei, acho que foi a última, o itinerário da carreata foi passar pelo centro de São Paulo. Deu há muito tempo que não ia ao centro de São Paulo, o centro velho. E o que eu vi me estareceu. As pessoas, que pessoas, não são pessoas, são dejetos humanos, nas calçadas, nas ruas. É uma coisa que... Como, que, como uma pessoa normal não pode se sentir mal vendo esse tipo de coisa acontecendo no teu país, na tua cidade, no teu bairro? são pessoas que viraram verdadeiros dejetos humanos. Então, se, se extrapola isso para o país, se extrapola isso para o que aconteceu em Manaus, das pessoas que morreram sem ar. Você se extrapola para para chacinas que ocorrem ocorrem diariamente nas senzalas, periferias e favelas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, se extrapola para onde você quiser e a gente vê que, que o que acontece nesse país, que não é uma nação, mas é uma grande fazenda, um fazendão, sei lá o nome que a gente queira dar, onde não existe cidadania, não existe respeito pelas pessoas. Ah, vem alguns falam assim, não, mas durante o governo dos progressistas do PT, do Lula, ou... Sim, é... é, é Olha só, olha só como, eu, como eu coloco esse episódio. O pouco que foi feito nesses governos é muito perto do que nunca foi feito. O pouco que ah, de, de pessoas que tiveram acesso ao trabalho, à escola, à faculdade, <coughs> é muito pouco perto de nada que historicamente ocorreu no país. É só como comparação, eu gosto de usar um pouco essa comparação, porque é uma coisa que também me incomoda. O Jango, foi rece... o Jango Goulart, o presidente Jango Goulart, ele foi deposto por um golpe civil-militar em 1964, porque, entre outras coisas, ele tinha aquele, aquele plano dele, como é que chama o... o... Desculpe... Ficar velho é complicado que algumas coisas eu esqueço de nome eu... Das reformas de base? Ih, reformas de base. Muito obrigado, companheiro. Valeu. Aquelas reformas de base que eram reformas capitalistas, que eram reformas para colocar o Brasil daquela época dentro do um regime capitalista mais avançado. Quando os governos progressistas do Lula e da Dilma chegaram, eles não colocaram em prática... Com exceção do voto do analfabeto, nenhum deles. E isso era fundamental, do meu ponto de vista. Porque eram, eram reformas, não, é nem, não tem nada revolucionário, não tem nada de... nada revolucionário. São reformas basicamente capitalistas, para colocar o país dentro de um, de, um, de um patamar minimamente de capitalismo, sei lá, um pouco mais avançado. quer dizer, as conquistas que ocorreram nesse período, que foram todas destruídas agora, todas, eu, eu questiono, cadê esse povo que conseguiu um pouco mais, agora está numa situação pior, porque além de perderem tudo, ainda tem nessa situação da, nessa situação da pandemia, e não fazem nada, Ficam são açoitados, são assassinados, são torturados e não fazem nada. Bom, cadê os partidos, cadê os sindicatos, cadê os movimentos sociais, as lideranças? Eu sei, está complicado esse, movimento, esse momento. A esquerda está sem... não tem unidade. Cada um jogando para o seu canto, com Acho que foi o Ricardo Cocho, aquele jornalista, que falou cada partido de esquerda no Brasil está procurando gerenciar a sua massa falida. É, é péssimo isso, é feliz. Mas se você comparar, fazer uma comparação ridícula entre o que acontece no Brasil e o que acontece na Argentina, Chile, Equador, Bolívia, Paraguai, é gritante a diferença. O Chile, ano passado, ano, passado, ano retrasado, né? um pouco antes da, da pandemia, eles colocaram um milhão de pessoas na rua, sem partido, sem liderança. Claro que você... Como é que se fala? Esse movimento não é, não é espontâneo, não. Tem alguma organização, tem que ter, óbvio. Mas eles foram para a rua... E é, no, e é nesse momento da luta que as lideranças elas vão surgindo, elas vão aparecendo, elas vão pipocando. Aqui no Brasil, a gente não vê nada. É lamentável eu falar isso. É triste. Eu tenho 71 anos de idade, estou na luta desde 68, na época da ditadura, já passei por algumas coisas né, interessantes, e eu vejo que, tanto tempo depois... A gente está com uma situação pior em termos de organização, em termos de, de luta em termos de avanço. E eu acho que o Covid está tá deixando isso muito claro para todos nós. Eu espero que isso nos sirva de lição. Eu espero que isso seja um parâmetro para a gente sair dessa inércia, dessa passividade, de se aceitar as coisas de cabeça baixa. <cười> O racismo institucional do Brasil é muito forte. Ele realmente faz com que a população negra, parda, os pobres, os, sei lá, abaixem a cabeça e aceitem serem mandados. Não são os índios, eu acho que os índios são os, são os únicos brasileiros que em 501 anos nunca deixaram de lutar. Eu acho que os índios são, eles representam para a gente um exemplo que deveria ser seguido por todos nós, que eles nunca deixaram de lutar, e não deixam de lutar. Eles são dizimados, são assassinados, torturados, são queimados, pistoleiros a mando dos fazendeiros, madeireiros, grileiros, mineradores, agronegócio, eles estão na luta claro que tem uma parte da sociedade brasileira na qual nós fazemos parte, você, eu e tantos outros que estamos aqui, que também estamos nessa luta. A gente continua nessa luta porque a gente acredita, porque a gente acha necessário, porque a gente sabe que se não fizermos isso... Um abraço, tchau! Então, companheiro, essa questão do, do Covid, para mim, eu acho que a importância dela é isso, ela, ela escancarou de vez que, que nós somos? Que país é o Brasil? O que, que é o brasileiro? O brasileiro nunca foi bonzinho, nunca foi cordial, nunca foi legal. Não. Isso tudo é uma farsa, é uma aparência. No seu âmago, na sua essência, o brasileiro é um povo violento, um povo cruel. É um povo que reproduz o tempo todo essa violência que, que emana da casa grande, da burguesia, do, sabe de, de quem manda, das oligarquias. E a cada, a cada esta, estamento de classe, cada classe em que você se encontra, essa, essa violência, esse mando, essa coisa é reproduzida. Não é gratuito o fato de que nós somos um país onde mais se mata mulheres, onde o feminicídio é enorme. Não é gratuito. Isso vem, isso vem desde a escravidão. O que, que era a mulher naquele período onde os portugueses vinham para cá para fazer uh, o, o, o, enriquecer e procurar voltar? A mulher era um objeto pois é, é, é, é tanto a Índia quanto a, a, a mulher negra e esse e, e esse ranço, essa característica, ela se manteve na nossa história. Não é gratuito o fato de nós sermos um país onde o feminicídio é o que é. é. Acho que uma mulher é assassinada ou estuprada, alguma coisa assim, a cada 18, 20 minutos, alguma coisa por aí, se não me engano, e isso acontece dentro de casa. 70% disso acontece dentro das casas, onde a mulher deveria se sentir segura. Não, é lá que ela vai, vai ser estuprada pelo pai, pelo padrasto, padrasto, irmãos, primos, amigos, vai ser assassinada. Que tudo isso não é... Não cai do céu. Isso é um processo. Isso é uma história. É a nossa história. E isso é tudo Explodiu na, na, na pandemia. Entendeu? Você conversa com as pessoas na rua. Eu estou um pouco me lixando para saber se aquele cara vai morrer ou não. De, de... Desde que não seja eu, que ele que se dane. Acho que foi a Eliane Brum. Eu gosto muito dessa jornalista que ela escreveu, algum tempo atrás, em que ela, falou, que ela escreveu o seguinte. A esquerda fica criticando muito, como eu estou fazendo agora, inclusive, eu visto a carapuça, é, cobrando coisas do, do, do povo, luta, tal, tal, mas se esquece de um fator fundamental. A morte para essa, essas pessoas é uma coisa muito próxima, está do lado, eles convivem com a morte, com a morte brutal, violenta, com a violência. É a morte sem comida, é a morte sem saúde, é a morte pelo, pela Gestapo, PM, que são a bala na cabecinha ou a tortura. E é, é, acaba sendo essa a nossa realidade. Você, lendo o livro Brasil, uma biografia da Lila Schwarz, escrevendo sobre, sobre a, a escravidão, cara, é, é uma porrada, qualquer pessoa quando ela fala, quando ela escreve, com toda clareza, a violência é inerente à escravidão. Sem violência não haveria escravidão. Sem violência você não controla pessoas, você não controla ninguém. Então a violência era a linguagem da, do controle da escravidão e é uma linguagem que se manteve e se mantém até hoje nesse país. É com essa linguagem que as classes dominantes, que as oligarquias, os empresários, banqueiros, o judiciário, enfim, tudo isso aí é com essa linguagem que eles dominam as pessoas, matando. Bom, eu não sei se eu falei muito, ou se você prefere que eu pare por aqui para a gente abrir um espaço para conversar, mas acho que em síntese, um pouco do que eu penso, é isso, como eu disse no começo, não sou o dono da verdade, é apenas uma opinião, estou aberto a toda crítica, e, e é isso, vamos lá. Não sei se a gente pode parar por aqui, companheiro. Legal, acho que era isso mesmo, hoje um tema difícil, né não é um tema fácil, mas nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E a gente precisa tá falar sobre, senão a gente não consegue fazer luta, né? É, então, acho que está ótimo, é isso mesmo. A gente vai fazer um bloco aqui de leitura de perguntas. Para quem está chegando agora, eu estou aqui com o Carlos Eduardo, que também é conhecido como Gato. E ele é da Comissão de Justiça e Paz e, e também é do canal Mais Direitos Humanos, Mais DH, o canal no YouTube, tá bom? Tá bom? É, a gente tem ainda aqui um tempo de, de live, até as 8 horas, que é o nosso teto Uma previsão, né? Pode passar um pouquinho, ou terminar um pouquinho antes, não tem problema Pedir para a Paulinha, primeiro queria dizer, algumas pessoas que comentaram aí que eu vi durante a fala do, do Carlos Ronaldo Hipólito, a Wanda, Soraya, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Pedir para a Paulinha colocar de novo aí o comentário da Wanda para que eu possa ler a Wanda coloca aí, ó, muito bom, Carlos Eduardo, realmente a escravidão continua. Seria uma menor desigualdade social, uma forma de crescer em autoestima e consciência crítica dos direitos? A pergunta se seria uma, uma menor desigualdade social, uma forma de crescer em autoestima e consciência crítica dos direitos. É, tem mais perguntas aí, Paulinha? Outra pergunta da Wanda Conte. Os, os MCs, MCS, incluindo as redes sociais, buscam manter as pessoas... na... Ah, meios de comunicação, imagino, né? Incluindo as redes sociais, buscam manter as pessoas na alienação e direitos são vistos como esmolas, que podem ser dados ou tirados. O povo não é sujeito, muito menos protagonista. Como mudar isso? Outra pergunta da Wanda. É, ver se tem mais coisas aí. Bom, acho que perguntas eram essas. Tem, tem comentários ali que eu vi, do pessoal que está entrando para escrever boa noite, e a gente pede para que compartilhem, ajudem compartilhando essa live, para que ela chegue ao maior número de pessoas possível. Essa live, depois ela fica disponível, então se você compartilhar num grupo ou compartilhar com alguém, a pessoa pode ver mesmo depois, durante a semana, tá bom? É, esse vídeo também fica depois no YouTube, quem quiser acompanhar, você entrou na metade, perdeu o começo, tá? Logo mais a gente sobe ele no nosso canal no YouTube, Centro Cultural Esperança Vermelha, assim como a fanpage no Facebook, dá para assistir, tanto no Face quanto no YouTube, tá? Algumas pessoas preferem o YouTube, porque conseguem colocar na TV, né? Fiquem à vontade, tá bom? É... Eu acho que é isso, queria agradecer então a Wanda, a Ronaldo, a Soraya, todo mundo que comentou aí, boa noite para todos e para todas, e vou devolver a palavra aqui para o Carlos, vou aproveitar, deixa também para fazer é, uma reflexão aqui e uma pergunta, né, a gente, eu concordo muito com, a, com essa fala inicial do Carlos, realmente, é, a gente, a, a pandemia escancarou uma série de problemas que já existiam, né, mas que, com certeza, a pandemia deixou ainda mais evidente. né? É, quando a gente olha, por exemplo, para a maneira como alguns países que têm um Estado melhor organizado, é, ou mesmo países socialistas, né? como é, o caso de Cuba, o, cabo da, o caso da própria China, que é um, um regime meio híbrido, mas, é, enfim, lá tem um Estado forte, organizado, e a maneira como esses países reagiram às, à, à pandemia, eles tiveram muito mais sucesso do que países capitalistas, como o Brasil, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, a própria França, a, a, a, a Itália, né? E, então, enfim, essa é uma questão né, que eu gostaria de colocar aqui. Nós temos uma situação onde esses países onde vigora um regime socialista, mesmo que é, bastante híbrido, né? como o, regi o regime chinês, é, que tem concessões ao, ao capitalismo e tal, mas é, esses países conseguiram lidar melhor, embora eles sejam sempre acusados né? de violações aos direitos humanos, porque, na verdade, os liberais consideram que direito humano é a liberdade, inclusive a liberdade para oprimir, para explorar, né, e, e no caso da China, é, eu, eu ouvi muito, de muitas pessoas no começo da, de toda essa crise que a gente está vivendo, que os chineses conseguiram isolar o vírus e conter, mas foi a um preço muito alto, né, na verdade o que eles fizeram foi organizar um lockdown bem feito, com rastreamento das pessoas, né, e, e aqui, esse, embora esse discurso de ataque à China é, seja um discurso, entre aspas, né, pretensiamente de, de defesa de direitos humanos, na verdade, o que a gente está vendo aqui no Brasil com essa estratégia de alcançar, abre aspas aí, né, alcançar o tal do, da a tal da imunidade de, de rebanho, na verdade, as violações aos direitos humanos aqui num país como o nosso, que já acumula aí é, tá caminhando para 400 mil mortes, né? Essas violações estão muito mais escancaradas, né? Essa é uma questão, né? A maneira como a gente lidou com com, com a pandemia, onde, enfim, se a gente pensar no que está acontecendo aqui em Campinas, né? 21 pessoas nesse momento na cidade de Campinas precisam de leito e não tem, estão na fila e eu perdi um, um parente na fila por um por um leito, não tinha leito e ele precisou de um leito de UTI, não tinha, e ele não resistiu. E a gente sabe, minha família sabe, que é uma pessoa que talvez tivesse conseguido sobreviver, se tivesse tido acesso a um leito, né? Então, isso é uma violação aos direitos humanos, e as autoridades que são responsáveis por isso, elas precisam responder por isso, né? Agora tem uma, uma CPI aí que me parece que vai andar, né? Vamos acompanhar mas a gente precisa cobrar e pressionar para que ande de fato. né? Essa é uma questão. A outra questão, antes de devolver a palavra para o Carlos, é... queria falar um pouco da nossa percepção, que é um assunto que, que o Carlos também, que você também é, mencionou no, na sua fala, né? a minha sensação é que a gente viu o que estava acontecendo na Itália, até escrevi sobre isso em uma rede social, a gente viu o que estava acontecendo na Itália, ficamos muito preocupados e ficamos assustados, com aquilo a gente se preparou para vir um tsunami esse tsunami não veio dessa maneira como a gente esperava porque não veio de uma vez a água foi entrando pelas frestas aos pouquinhos né então a gente não tomou aquele susto mas a água foi entrando foi entrando foi subindo na canela no joelho a gente tá com a água no pescoço com fila com falta de leito e com é, ameaça de acabar medicamentos básicos aí como por exemplo os medicamentos que asseguram que as pessoas não sintam dor durante a, o momento em que elas estão entubadas. né? Enfim, é, isso é com certeza uma questão de direitos humanos, né? E a minha impressão é que a percepção da população do quanto isso é grave meio que não assim as pessoas estão naturalizando um massacre, né? Que está acontecendo no nosso país, isso está meio que naturalizado, então a gente já não reage mais diante do, do, do que está acontecendo no país. Queria saber o que, que você acha disso se, e se você considera que dá para classificar o que está acontecendo aqui como um genocídio na sua opinião. É isso, estou devolvendo a palavra, você tem aí 15 minutos para fazer um, considerações finais, tentar comentar as, as perguntas e, e concluir o seu, seu raciocínio, Carlos. fica à vontade. Obrigado. Bom, que é um genocídio, não há menor dúvida. Eu acho que o que está acontecendo aqui é que se caracteriza por um genocídio porque o Estado brasileiro que deveria minimamente prover a sociedade de recursos para enfrentar a pandemia, não fez. Simplesmente é isso. Então, Agora, você falou uma coisa que eu fico pensando, que é o seguinte, todos esses países que você elencou, que tiveram, que se preocuparam com, seus, com a sua população, primeiro você, no caso da China, a China não é.. eu não chamo, eu não acho que a China é um país, a China é um planeta, né? Porque você pensar em um bilhão e meio de pessoas, foge a qualquer. Né? Então ali eu acho que é mais um planeta do que um, um país, mas mesmo depois na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, e que pese no início a coisa ter, ter sido pouco trabalhada pelo, pelo, pelos Estados, esses, pelos governos, esses Estados, esses governos deram a volta por cima e enfrentaram como deve ser enfrentado essa pandemia, lockdown. Com fiscalização nas ruas, fiscalização, enfim, fizeram, fizeram que a OMS simplesmente recomenda. E deu certo. Caiu a taxa de expansão do COVID, caíram as mortes e assim por diante. Os Estados Unidos, né, no governo na época do Trump, ele não fez nada disso que aconteceu. Os Estados Unidos foi naquele período o pior país em termos de expansão do, da doença, esse governo atual mudou a, a é que chama a, o controle mudou a política, e o que aconteceu? Ele está revertendo. O que, o, que, o que é claro é o seguinte: não importa o país, tá? onde, onde houve preocupação do governo em controlar minimizar, é, hoje, vacinar a sua população, essa pandemia ela consegue ser minimamente controlada, diminui. Isso é evidente, são dados, não é ficção. No nosso caso, como não aconteceu absolutamente nada disso, nem pelo governo federal, nem pelos governos estaduais, muito menos pelas prefeituras, o que nós temos esse cenário apocalíptico, né? quase daqui a pouco quase meio milhão de pessoas sendo mortas só pelo Covid. É óbvio que isso é um genocídio. E tem responsável, tem impressão digital. O Bolsonaro e a sua família de milicianos, bandidos, torturadores, junto com os milicos fascistas e torturadores do país, são os principais responsáveis por isso, sim. Eles terão, de alguma forma, responder por isso. Não sei como, não sei quando, mas tem que responder, não é possível. E esse povo, nosso povo, continua morrendo, continua sem saber o que fazer. Por quê? Porque você não tem orientação, você não tem nada. Dizer, você não pode esperar com o povo, com o povo brasileiro, que, como eu falei antes, não tem como é que eu vou dizer não tem uma uma índole não tem não, não tem uma uma característica de cidadão de cidadania não tem educação porque nunca houve educação pública não tem enfim toda essa cara tudo isso que a gente sabe e que a pandemia escancarou você não pode esperar que o povo simplesmente fale não eu vou obedecer eu vou ficar em casa Pô, tem gente que não tem casa não tem gente que não tem onde morar como vai ficar em casa não dá não é assim essa desigualdade que a Wanda coloca, ela está na base disso tudo. A desigualdade social que existe no país, ela é responsável por tudo isso que está acontecendo sob esse esse ângulo. Entendeu? O, o, o Brasil tem, né, em termos de capacidade de vacinação, é uma das melhores do mundo, se não for melhor, né? capaz de vacinar... 2 milhões, 3 milhões de pessoas num dia. Mas isso tudo foi destruído. E o que me incomoda, companheiro, é que essa destruição foi anunciada aos quatro ventos. Ela está sendo feita, poderá, poderá aumentar, não sei. E essa normalização que você falou que existe no país é uma normalização histórica, ela sempre existiu. A normalização dos, da miséria, da morte, dos que não tem nada, ela sempre existiu. Essa quantidade de gente que a gente vê morrendo de Covid me incomoda as pessoas. Incomoda assim, no limite. Ah, é um meu amigo que está tá morrendo, um parente. E para por aí. Não existe empatia do povo brasileiro com o com seu próximo. Não existe. Uma empatia falsa. Sabe aquela história do cara que baixa o nome do amigo? Fala, ó, aparece lá em casa para a gente bater um papo, tomar uma cerveja. Tá, tá bom, tá, tchau, hein? Só que ele não deu o endereço para o cara aparecer na casa dele. Então, cara, é, é, é essa é uma característica é, do, do nosso povo, que tem a ver com a, todo esse histórico. Então, é, se você não tem empatia com o cara do teu lado, que está morrendo, você vai ter empatia com milhões ou milhares, milho, meio milhão de pessoas que, vamos, que morrerão de, de, de Covid? Eu acho que é duro para alguns. Eu sei, eu sofro muita críticas de companheiros, de amigos, pessoas, quando eu falo isso daí. Mas, gente, não dá para tapar o sol com a peneira. O Brasil é um matadouro, sempre foi. Só que agora esse matadouro está maior. Tem mais pessoas morrendo e as pessoas não ligam. Aceitam passivamente que pobres, negros, índios, gente de rua, morram. Ah, morreu, substitui. Agora, como mudar isso? Eu acho que... A história mostra que, sem uma unidade das esquerdas, movimentos, sindicatos, sem um programa mínimo de governo que sirva de, de tocha, de iluminação, você não chega a lugar nenhum. Eu sou um cara que admiro profundamente o Lula. Quando ele foi preso, eu estive três vezes em Curitiba, lá na... na Polícia Federal, em três momentos diferentes daquela... daquele movimento. Conheci o Lula em função da minha atividade sindical, mas acho que é muito triste para o país ter apenas um Lula, um líder. Esperar que o Lula, se ele for eleito presidente, se houver eleição, se ele tiver condição de se candidatar, esperar que ele possa resolver uma coisa que não... não sabe? Eu... Eu acho, que, eu acho que essa situação mostra a pobreza que o nosso país se encontra em termos de organização. Outros lugares historicamente mostraram que essa unidade é fundamental. A geringonça portuguesa, que significou essa unidade, fez com que a esquerda em Portugal vencesse de novo as eleições. O pacto de Moncloa, na Espanha, logo depois da morte do ditador Franco, foi uma aliança de esquerda, centro-esquerda, centro inclusive alguns da direita. Indicou um caminho a ser seguido. A eleição do Fernandes na Argentina agora é resultado de uma aliança feita na Argentina. O que aconteceu na Bolívia, menos de um ano depois do golpe, os bolivianos se reuniram e fizeram uma frente única vencer a eleição e então, outra vez no, no. que se fala na presidência. Então, eu, eu, eu acho, é a minha opinião, podem discordar, podem falar o que quiserem, se não houver essa capacidade dentro das esquerdas, centro-esquerda, tirando fascista, porque com o fascista não dá, o fascista tem que lutar e matar mesmo, é outra história, a gente tem condição, ou teria condição de enfrentar isso daí, tentar mudar essa história. Propor um programa mínimo de governo, de nação, algo que não existe. Nunca houve uma proposta de nação, que é uma das coisas que nos diferencia historicamente de outras nações. Não estou nem pensando nos países capitalistas avançados, estou pensando aqui na América Latina. As burguesias espanholas, elas de alguma forma, elas conseguiram construir um projeto de nação em cada nação espanhola. Projeto, problemas, não é perfeição, projeto. Criticar o que seria um projeto durante séculos, durante todo esse instante. E esse projeto veio, vindo e continua aos trancos e barrancos. Aqui no Brasil não existe, nunca existiu projeto nenhum que não Capitânia de Itália foi o único projeto que esse país viu, no meu modo de ver, em termos de nação. Capitalismo de Itália. Se não houver um projeto para a nação brasileira, que é muito mais do que um projeto de governo, cara, eu acho difícil. Um outro dado que eu sempre. que isso me incomoda também, é que é o seguinte. Você vê que em todos esses países onde esse projeto vingou ou algum projeto de nação vingou, é fruto de uma luta violentíssima, guerra civil. Nada veio ao acaso, é fruto. Os Estados Unidos se formaram enquanto nação pós-guerra civil, que matou quase um milhão de americanos, isso em 1860 e poucos. Foi essa guerra que forjou uma nação chamada os Estados Unidos. Você pega as guerras europeias, nos mais variados países da Europa, as lutas intestinas, os, as guerras que, que houveram entre os vários interesses, forjaram nações. França, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal. Todas essas nações foram forjadas a partir de lutas nada é um o caso. Nós, o Brasil nunca teve isso. A nossa, a nossa como é que se fala? Independência, entre aspas, foi um acerto. Ah, você vai embora, eu sento no teu lugar e tudo bem. A República veio num golpe militar e continua esse, esses golpes militares continuaram na nossa história o tempo todo. Então, eu entendo e eu luto por isso. Que eu acho que tem que haver uma, alguma forma da gente se unir em cima de algum programa, em cima de alguma proposta que envolva a maior parte do, da nação, mas principalmente aqueles que estão tá mais sofrendo, que sempre sofreu historicamente. Eu não sei se eu respondi, se ajudou, mas acho que pelo, pelo tempo que nós estamos, acho que está bom, né? <risos> Eu acho que é isso. Daria para a gente conversar muito, muito mais foi. aqui. Né? O tema é amplo, mas é que é... Enfim, a nossa experiência diz que uma roda com uma hora de duração, a gente consegue prender a atenção das pessoas que têm outras... outros afazeres aí também. Né? É. Mas a gente, com certeza, você será convidado novamente. Espero que numa próxima ocasião, num momento melhor um pouco do do país, né? Porque esse momento é muito tenso, né? Enquanto você falava aí, eu ficava pensando aqui, ontem o Átila fez uma, uma live, e ele é sempre muito sóbrio, e por mais que em alguns momentos ele tenha ficado tenso, né? Mas ontem ele se emocionou, no final da live ele se emociona e termina a live praticamente engasgando, assim, com o olho lacrimejando, né? E, porque é isso, é um cara que está lidando com as estatísticas e, e com, sabe o que, que a gente poderia estar tá fazendo e não está fazendo, né? E o preço disso, né? E ele se emociona quando ele fala de uma conversa que ele teve com, com o porteiro e, e os relatos que o porteiro fez para ele. Ele na condição de alguém que está podendo se isolar, conversando com um trabalhador que não, não tem a mesma condição, né? Então é isso, essa live de hoje também tratou de um assunto pesado, e, mas aí pela quantidade de, de pessoas participando aí, deu para ver que tem uma galera acompanhando. A gente agradece pela participação de, de todos e todas, pelas perguntas, os comentários, esse vídeo fica disponível, então quem quiser depois voltar para assistir o começo, quem quiser compartilhar com alguém, algum grupo, fique à vontade, depois ele vai também para o nosso canal no YouTube, dá para assistir lá, tá bom? E a gente fica por aqui, era quero... toda terça-feira, 19 horas, estamos aqui. Daqui uma semana, novamente, a roda de conversa do CCV com mais um convidado ou convidada, tá bom? Queria agradecer a gentileza do Carlos Eduardo Magalhães, o Gato, por estar aqui com a gente hoje. Ele que é do canal Mais Direitos Humanos, no YouTube, que está aí na, na, nosso, na nossa legenda, e que também é da Comissão de Justiça e Paz, é um militante de Direitos Humanos, que teve aqui hoje, nessa conversa, indicado pela querida Soraya, que está nos acompanhando também. Beijão para a Soraya. Soraya que já foi da produção dessa roda, mas que agora está curtindo a aposentadoria e deixou essa missão para a Paulinha fazer. Tá? Então é isso, Carlos. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai voltar a te convidar no futuro, em outras ocasiões. E, mas muito obrigado é muito boa conversa aqui hoje que a gente possa que ela possa inspirar nossas lutas a partir de agora tá aí a nossa contita Conchita, conchita. bate o da contita bate o da contita qualquer dia nós vamos fazer uma roda com a Soraya para ela explicar esse apelido aqui pode ser muito bom, bom. Jurema. Eu, quero, eu quero agradecer pela oportunidade e sempre que vocês precisarem, eu... pode contar comigo. Legal. Tamo junto. Legal, muito obrigado. Viu? É Valeu. isso então, ficamos por aqui. Beijão aí, boa semana para todo mundo.